Bebida com esses bagulhos, você vai ficar. Ô, oh, muito... o bagulho mano, do. Tatá vai me matar. Vixe, Mas vixe. nesse fim de ano aí. Não sei quem lá no, car... no, no carnaval, não. no ano novo, no último. Cheguei. Mano, tipo, ela grávida, né? E eu, não, firmeza, vou tomar só uma cerveja pra ficar da hora e nada passar do limite. Aí eu vi alguém tomando água, alguém que eu sei, mas eu não vou citar. Aí eu falei. Conheço. Falei, oh, mano, dá um gole d'água. E aí foi maldade, tá ligado? Porque podia ter falado, não, mano, essa água aí tá foda. Ele queria ver mas você. eu dei um louco. golão, aquele golão. Sabe quando a cachaça já não desce mais porque você precisa tomar uma água primeiro? Uhum. Deu um golão, mais dois golão. Glu, glu. Hum. <risos> falei, ô, irmão. And the people in the house, same minutes, right <risos> inside. Eu falei, <risos> ei. ei, ei, ei, ei. peraí, <risos> peraí. Começa... Oh, a hora, vocês escutam aí. Ó, Marquinhos. Por que o bagulho tá salgado, louco? <risos> Na hora eu já, já me liguei. Falei, ah, mano. Filha da Veio na memória o Shrek. Igão, Já vi as coisas caralho, derretendo. Caralho, mano. Eu falei, fodeu, Ah, foi por isso que você mandou mensagem? Que eu não mim? conseguia dormir, né? Manda amanhã na cama assim, ó. <risos> Ele ai, mandou ai, mensagem falando senhor. assim, ó. Vocês <risos> dormiram. <Aí>, <risos> amanhã eu fudeu, vou ter que acordar cedo. Ele mandou assim pra mim, caralho, na moral, eu só queria você aqui. Só você, meu amigo de verdade mesmo. Não, mano, aí nós na festa eu tinha dado esse golão, aí eu cheguei no cara e ainda falei: Ô irmão, na moral, dá um salve, caralho. Você sabe que eu não curto esses bagulho, meu negócio é tomar uma mano. Tem respeito pra caralho. Você faz o que você quer da sua vida. Mas, porra, pra mim, minha mulher ali grávida ali de repente. Vira na balada. Mano, de repente eu comecei numa alegria. subi no palco. Você tretando com o cara e dançando. Ah, Tatá, tá, vamos, tá, vamos embora, tô Caralho, caralho. Eu comecei a dançar pra caralho. Ah, Tatá, vamos embora, vamos embora. A olhou para mim e falou: Peguei uma aguinha assim, ó. Passei no olho. Deixa eu ver só pupila. Mas assim, ela perguntou numa boa, clínico geral? Caralho, ela já manjou o bagulho. Perguntando numa boa, porque de repente eu comecei numa alegria muito impressionante, assim. E eu tava cansado. Já tinha cinco dias de festa, né? Só tava assim, ó. Tomei uma água, de repente. Ó, o Paulinho de House. Game a porta Say Sei, hey, hey Eu falei, pronto Aí, de repente, eu lá curtindo pra caralho, ela, vem cá, deixa eu ver o um negócio. <risos> Aí eu abri o olhão pra ela assim, ela, ah, não é nada não. Falei, ufa. A mulher é querendo ir embora. Aí é passou cinco vai, minutos, vai. vamos embora. Falei, puta. No meio Aí da. Aí o bagulho bateu. Aí deu aquela fome, né? Aí eu cheguei na van assim, falei bem tranquilo pra ela, quer comer um cachorro quente. <risos> quer comer um cachorro quente. <risos> Parece um chihuahua. <risos> Ela parou no primeiro lugar pra comer um cachorro quente aí Tinha uma moça trabalhando lá, eu fiquei entrevistando a mulher Mentira Você trabalha aqui há quanto tempo? O cara fez um podcast <risos> que amanhã Comecei a entrar você casa, fez um podcast no hot dog E aí, eu na minha O meu outro lado assim, falando Mano, você tá drogadaço, irmão, para com essa porra O cara te deu o bagulho ali, você nem queria, mano <risos> Não, você tem quantos anos? Aí eu tô tá do lado Aí chegou na hora de dormir, tomamos um banho Eu tomando banho a milhão Deitei na cama <risos> Fiquei ele manda um eu, eu mensagem. A cabeça, o pensamento, vinha o um quê? Olha o pipola. Hahaha. Mano, tá, tá eu não consigo. Ela dormindo do lado, abraçada e assim. Ah. Aí Ele manda, igão. Tá filhas da puta, mano. Que porra do caralho aquela água desgraçada, mano. Fiquei estragado, viado. Aí no outro dia acordei morto porque bagos suga, suga, né? Enfiado. É